Olá, sou Matheus Assis, moro no Brasil, sou professor de Beach Tennis, conheci o Gustavo através do seu livro 13 golpes mais usados, participei da primeira edição do curso da escola Beach Tennis, é, através do curso pude adquirir mais conhecimento agregando assim mais conteúdo nas minhas aulas.